Fala pessoal, voltamos aqui no West E vamos construir nossa casinha né? A gente tá aqui no mesmo lugar que a gente parou Ainda com menos 2 graus Celsius Sentindo frio Deixa eu ver aqui atrás dessa pedrinha Aqui atrás da pedra seria bom para construir a casa É, continua menos 2 Então eu acho que vou fazer minha casa aqui mesmo é, Deixa eu ver se eu ainda lembro aqui ó. Esse Building Plan aqui dá os pedaços da casa Eu já tenho a marreta de construção Deixa eu ver eu acho que eu não tenho ainda. É, não tenho ainda. Vamos botar para construir ela. É, número 6. Pronto. Aqui ele já está mostrando a construção primária. Que é a, a base da casa. Eu não sei como é que eu construo isso. Vamos ver aqui. 1, 2. Um, Pera aí, rapaz Três Quatro Mas eu tenho que fazer o... Vamos começar, vamos fazer uma coisa básica me inventar muito, não Aqui dá pra botar meu armário, dá pra botar uma caixa, uma cama, uma fogueira Eu vou fazer isso aqui mesmo É... eu quero door, não Não é parede, eu quero parede, cara Aqui, parede Ué, ainda tá em fundação Cadê parede? Ah, aqui eu tenho que lhe dar um clique Parede Essa, esse Vocês estão vendo é tipo parede de graveta É a mais fraca que tem Aqui Mais uma Não, uma é para lá E agora sim, agora eu quero Esse aqui botar a porta. Pronto, agora eu quero a porta. Já foi. E o seguinte, eu tenho que eu não vou botar escada. Nós a gente pode botar escada, vai dar tudo. Nessa casa aqui exclusiva, não vou fazer isso. Eu quero fazer algo mais simples. A gente está começando. Não sei se vocês vão gostar da série nem nada. Então, vamos fazer uma coisa. Rápida, pelo menos pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui o... Opa, acabou a madeira, foi? É, acabou a madeira Então vamos ter que pegar alguma coisa aqui fora É... Ops, que é isso? Calma aí, opa. Letra E é o botão de ação Lembrando que essa porta aqui Eu não botei tranca, eu não botei nada Então qualquer um entra aí Assim como eu acabei de fazer agora Certo? fechar a nossa humilde residência aqui. Tá meio que aterrado aqui, velho? Que porra é essa? Porra, é sacanhou agora. Será que. É, parece que tiraram aqui. Ah não, dá pra quebrar dá pra quebrar. Ó, deu pra quebrar aqui. A porta, onde é que fica? Que é isso, porta? Que violência é essa? Vai ficar aí? Que porra Vamos inverter aqui Que deu zebra, pessoal 6 Vamos botar parede é, Tem parede com janela Mas não gosto muito desse negócio, não E aqui a gente coloca a porta Pra ver se fica beleza Aí daqui a pouco vai faltar madeira de novo ó. Ó, botar uma porta, cadê? Agora a gente estava terminando de fechar aqui né? Aqui pra aqui <risos> e aí acabou madeira de novo. <risos> Eu, Será que tá ainda tá ainda tava em porta? Espera aqui, ó, floor. Ah, agora deu É, Só não teve, foi madeira mesmo de novo para variar Só sobrou 37 Vamos ver se a gente consegue Pegar mais uma madeirinha aqui Essa parte de coleta não tem jeito, pessoal É obrigatório Em todo jogo de sobrevivência Mas Até que aqui O pessoal está caprichando muito no gráfico Um exemplo, a mudança de daqui a pouco vai anoitecer Só fica um breu, breu, breu mesmo não dá nem para gravar Então eu quero ver se eu termino Pelo menos essa casinha aqui Agora pela manhã Do Quanto o clima está de manhã Porque senão já era não grava nada aqui à noite não E vocês viram Que isso aqui não tem resistência nenhuma Então o que, é que a gente faz Vamos botar a marreta de construção aqui agora E aí o seguinte Aqui ó. Ups Três Aí a gente coloca aqui: eu tenho Stone Upgrade Wood. O eu, como eu, eu acho que eu tenho pedra, eu vou botar Stone. Deu, não sei, Stone. Aí deu, tá vendo? Então aqui agora ó, já tá de pedra. Aí já é outros 500 para quebrar. Vamos botar aqui. Como é que tá de pedra aqui? Querendo eu não tomar um susto. Tem pouquinho, né? Não vai dar muita coisa, não, mas vamos lá pode sair. Já não dá. Por algum motivo eu acabo de falecer, senhores. <risos> e sem saco de respawn, então. E voltamos aqui sem nada. Como eu falei, o jogo é hardcore pedrinha na mão. E vamos tentar mais uma vez